E aí pessoal Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês tá lembrando que os outros vídeos saem quarta saem sexta hoje nessa segunda-feira o foco não sou eu por isso que eu tô pequenininho aqui do lado ó, porque o foco é o que tá na tela tá é esse manual tá a gente colocou ele tá manual do e-commerce tá É manual teoricamente atualizado porque ele é de julho de 2017 o lançamento dele ele traz o tema 10 passos para faturar o primeiro milhão em sua loja virtual Tá? Ele foi desenvolvido pela empresa I7, que é uma empresa de e-commerce, a qual eu estou desenvolvendo o meu e-commerce também. Tá bom? Já é uma empresa bem segmentada no mercado e muito, muito, muito boa, com condições extremamente acessíveis. Tá? Então ficou muito interessante para eu desenvolver o meu projeto lá. E aqui alguns temas, olha. Entenda o seu mix de produto, estude um nicho, encontre o seu cliente ideal, faça SEO, crie uma estratégia de comunicação matadora, venda em marketplace, aprimore sua logística, faça uma gestão eficiente de fluxo de caixa. Isso aqui é importantíssimo para nós, estamos trabalhando com venda online. Descubra o melhor regime tributário para o seu negócio e potencialize suas vendas, tá? Dicas de sucesso, estude a ferramenta e agora conheça as sete, tá bom? Mas aqui, cara, isso aqui serve para todo mundo. Todo mundo que quiser desenvolver uma loja virtual é interessante. E como eu já trouxe outros conteúdos que eu indico, esse é um e-book que eu achei sensacional. Tá? Até quem comentou comigo foi o próprio Paulo Pina, que é o CEO da, da I-7. Ele me passou, eu falei, meu, eu vou divulgar porque eu acho sensacional a ideia, sensacional o conteúdo que foi desenvolvido. E não é um conteúdo extenso que você vai ficar seis meses lendo, é um conteúdo que rapidinho aí, para quem gosta de livro, consome isso aí em dois dias, num, às vezes até num dia só. Eu tenho um amigo meu que lê mais de 30 páginas num dia só, é, mais de 70 páginas num dia só tranquilamente. Então é sensacional, aproveitem, está aqui embaixo o link para que vocês façam o um download. E quarta-feira vídeo novo, sexta-feira vídeo novo, vamos que vamos. E sete, manual do e-commerce, 10 passos para faturar, faturar o primeiro milhão em sua loja virtual. Então falando de loja virtual aqui, vamos embora, muito bacana o conteúdo, aproveita que está 100% gratuito esse e-book para você baixar. Valeu!